Se você está pensando em adotar um gato, é importante que você saiba algumas coisas antes de tomar essa decisão. Neste vídeo, vamos apresentar 5 coisas que você precisa saber antes de adotar um gato. A primeira coisa que você precisa saber é que os gatos têm uma vida longa. Eles podem viver até 20 anos, então adotar um gato é um compromisso a longo prazo. A segunda coisa que você precisa saber é que adotar um gato pode ser caro. Além dos custos iniciais de adoção e castração, você precisará comprar comida, suprimentos, fazer check UPS regulares no veterinário e cuidar de eventuais problemas de saúde. Certifique-se de que você pode arcar com esses custos antes de adotar um gato. A terceira coisa que você precisa saber é que os gatos têm personalidades diferentes. Alguns são muito independentes, enquanto outros são mais carentes. Certifique-se de escolher um gato que se adapte à sua personalidade e estilo de vida. A quarta coisa que você precisa saber é que os gatos têm necessidades específicas. Eles precisam de um lugar seguro para dormir, brinquedos para se entreter, uma caixa de areia limpa e, é claro, muitos carinhos. Certifique-se de estar preparado para atender às necessidades do seu gato. E a quinta e última coisa que você precisa saber é que os gatos podem ser ótimos companheiros. Eles são carinhosos, engraçados e podem trazer muita alegria para a sua vida. Se você estiver preparado para assumir o compromisso de cuidar de um gato, a adoção pode ser uma experiência maravilhosa. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis para você. Lembre-se de que adotar um gato é uma decisão importante e que você precisa estar preparado para atender às necessidades do seu novo companheiro. Se você está pronto para dar amor e cuidado a um gato, então vá em frente e adote um hoje mesmo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Obrigado!